Estamos começando o TRT Entrevista, dia 16 de março agora, dia nacional do ouvidor. E para falar um pouquinho sobre essa data e a importância das ouvidorias no âmbito da administração pública, a gente conversa hoje com o desembargador ouvidor do TRT de Mato Grosso, Tarcísio Regis Valente. Seja bem-vindo ao TRT Entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade de estar nesse importante canal de comunicação, que é a nossa TRT-FM. E para falar sobre a ouvidoria, estou a frente da ouvidoria há quatro, mais de quatro anos. E ela, dia do ouvidor, dia 16, estamos completando 20 anos da instalação da ouvidoria do TRT. Muitos anos, duas décadas de trabalhos prestado à sociedade. E houve uma evolução muito grande desde a sua instalação. para a gente começar esse bate-papo... é é claro que nem todo mundo sabe qual que é o um papel de uma ouvidoria. Né? Eu gostaria que o senhor falasse para a gente a função dela no órgão público e, e que trabalho que ela realiza diariamente. Como eu disse, houve uma evolução muito grande. Né? Nós temos uma lei específica tratando dessa matéria das ouvidorias e temos também a lei de acesso à informação que obriga os órgãos públicos Governo federal, executivo, estadual, municipal, todos os órgãos públicos, tribunais, apressar as informações necessárias do seu trabalho prestado à sociedade. No caso nosso, como é o um Poder Judiciário, nós temos essa interlocução do jurisdicionado, do cidadão em comum, todos eles, principalmente advogados, partes, que demandam muita ouvidoria, tratando -se os seus processos judiciais que é, tramitam aqui na Justiça do Trabalho. Seja pela morosidade, alguma intercorrência no andamento desses processos. E também há a possibilidade de consultar a parte administrativa do tribunal. Como vai os contratos, como vai a administração, como qualquer informação que for de interesse de qualquer cidadão. Ou seja, a ouvidoria ela funciona meio que como um elo, um caminho pelo qual o cidadão pode procurar o tribunal para tirar algumas, alguns esclarecimentos, demandar algumas informações, é isso? Exatamente. É o um meio é essencial de interlocução entre o cidadão, dessa incursão social do próprio tribunal, que ele vai acompanhar todo o trâmite cheio de seu processo de interesse pessoal ou da própria administração do tribunal. E que tipo de demanda o cidadão pode buscar junto à ouvidoria? É qualquer informação, por exemplo, uma informação processual, ele pode buscar a ouvidoria para tentar esclarecer ou o quê? Como... Nós temos vários mecanismos, que o cidadão pode fazer sugestões, denúncia, reclamação, pode elogiar a administração, mas ele não pode saber sobre consulta de processos, né? porque aí ele tem que demandar um advogado especialista na área trabalhista, o sindicato, o Ministério Público, mas a partir que a demanda, a ação está tramitando a juiz de trabalho, ele tem todo o direito de acompanhar o andamento dos processos e a ouvidoria também se presta a este papel essencial da sua atividade fim. fim. É, para a gente tentar esclarecer um pouquinho para o ouvinte que nos, que, nos, que nos ouve agora, é, por exemplo, que tipo de informação, especificamente, um caso específico que ele pode buscar ouvidoria e um, um caso que ele não pode buscar ouvidoria? Por exemplo, ele quer saber se o processo dele, como é que está o, o processo dele aqui na chute trabalho. Ele pode procurar ouvidoria para saber em que fase que está? Pode. A questão da fase, a questão da, da a demora no cumprimento de determinado ato, um alvará que saiu, mas não recebeu. Né? Todas essas questões ele pode buscar informação na justiça do trabalho O que não pode é fazer consulta jurisdicional à ouvidoria Porque isso não é papel da ouvidoria prestar consulta jurisdicional Nós temos aí, como eu disse, o um advogado para entrar com uma ação E o tribunal vai julgar, a área jurisdicional não é a atribuição da ouvidoria Nesse caso, por exemplo, o que o senhor está explicando É, é o, o cidadão achar que pode buscar a ouvidoria do tribunal para tirar uma dúvida jurídica, é isso? É, exatamente, não é o papel da ouvidoria fazer essa consulta jurídica. E em casos, quando o trabalhador, por exemplo, quer fazer uma denúncia por desrespeito a um direito trabalhista, é, a ouvidoria do TRT é o canal para se fazer isso ou não? Essa questão das denúncias na área trabalhista, nós temos órgãos próprios, né? Normalmente, encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, o próprio sindicato, a categoria. Nós, Quando é feita na ouvidoria, isso realmente é acontece pela divulgação da nossa ouvidoria, pela atuação da nossa ouvidoria, nós encaminhamos as respectivas ouvidorias responsáveis por essas matérias. Né? Recentemente instalamos a ouvidoria da mulher, já fizemos convênio com a delegacia da mulher, estamos encaminhando esses casos de matérias atinentes a assédio moral, assédio sexual, a personalidade da mulher para dar um andamento dessa área criminal. Ou seja, para ficar claro para o ouvinte, quando é caso de denúncia de direito trabalhista, o canal não é a ouvidoria em si. Até recebe e é encaminhado, mas para ter um andamento melhor, o ideal é que se busque os órgãos competentes, que são... Exatamente. O Ministério, Público, o Ministério do Trabalho, via Superintendência Regional do Trabalho, faz a fiscalização da aplicação das normas trabalhistas, também o Ministério Público do Trabalho e os sindicatos também que atuam nesta área. Ou mesmo advogado, se for um... Sim, eu, propriamente, for um caso particular... Procurar um advogado especialista na área. É importante dizer que o papel do Poder Judiciário é, ele só atua quando é demandado, não é isso, desmagador? Exatamente, a, a jurisdição é inerte, né? Só com a, o ajuizamento de uma ação é que o juiz pode atuar no processamento desta ação e chegar a uma conclusão, uma sentença ao final. Perfeito. É, desembargador, que tipo de demanda então pode ser feito aqui na Ouvidoria do TRT? É, sugestões, reclamações? Sim, sugestões e são muito bem-vindas porque aprimora o Poder Judiciário. As ouvidorias, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, ela integra a alta administração do tribunal. É uma resolução importantíssima que nós conseguimos em 2022. De forma que, ao integrar a alta administração do tribunal, ela contribui com essas sugestões, com as reclamações, com as denúncias. A temperatura, né? porque a ouvidoria, ela, como é uma intermediário entre a, o Poder Judiciário, a administração e o cidadão, ela leva até a alta administração e na sua consecução, de suas políticas institucionais. Então, isso é muito importante. Todas as sugestões, reclamações, denúncias e também elogios, porque mostra que a gente está no caminho certo, né? Quando é elogiado, a gente vê o caminho é este. Ou seja, é uma ferramenta de gestão. Também. Isso é muito importante. Essa vertente hoje das ouvidorias é contribuir também com a gestão dos órgãos públicos, no caso aqui do nosso TRT. O senhor comentou há pouco que a ouvidoria do TRT de Mato Grosso completa agora em novembro, não sei se estou certo, 20 anos de atuação, não é isso? Exatamente. É, qual a avaliação que o senhor faz do trabalho realizado durante essas duas décadas, num ano que o tribunal também completa 30 anos, né? ou seja, 30 anos de TRT de Mato Grosso, 20 anos de ouvidoria do TRT de Mato Grosso. Exatamente. Em 1999 eu estava compondo, convocado ao TRT, o então presidente da época. O José Simónio propôs a criação de uma ouvidoria. Houve uma reação muito grande. Como vamos ter uma ouvidoria? O que, que o pessoal vai falar? Quer dizer, aí criamos um sistema de atendimento ao jurisdicionado, outro nome. Mas o nome ouvidoria só veio mesmo em 2003, que agora estamos completando 20 anos. E como disse, a evolução e o sucesso das ouvidorias nessa interlocução, nessa democratização do serviço público é muito importante. Hoje, você veio falar de sigilo de 100 anos, não existe sigilo de 100 anos. Você pode demandar o Poder Judiciário, se não estivesse revendo essa questão, derrubaria o Poder Judiciário, certamente, porque está fora do aspecto legal que trata da transparência dos serviços públicos. Há realmente questões sigilosas, tratando questões de Estado, personalismo, no âmbito do Judiciário, sigilo judicial, questão de alimentação, separação sigilo bancário, quando é quebrado nos processos, mas não assim, generalizadamente sigilo de seranos de qualquer ato, não é? que a população tem que saber. Então, essa transparência é que dá essa força às ouvidorias. Quando aplica-se muito a lei de acesso à informação, a famosa LAI, e também a lei que dá o suporte legal para as ouvidorias, de forma que o administrador, seja presidente da república, governador, prefeito, qualquer outro responsável, gestor responsável pela sua unidade, se não prestar as informações no prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, é sujeito à penalidade de é, crime por improbidade administrativa. Então hoje a questão é tratada com muita seriedade nessa questão da transparência no Brasil. Ou seja, a transparência dos atos públicos é uma regra. É uma regra. E a ouvidoria ela atua para tentar é, é, viabilizar o cumprimento dessa regra. Exatamente. É um instrumento eficiente e eficaz para... Passar para o cidadão, aquele que tem interesse em saber do seu dinheiro, da sua... como está sendo aplicado o seu dinheiro, como serviços públicos, em geral, estão sendo prestados à comunidade. Todo órgão público tem uma ouvidoria, não? Todo órgão público tem, por imposição legal hoje. Né? Quando nós criamos, não tínhamos. Era uma novidade. Fomos os primeiros tribunais a implantar, como fomos também os primeiros tribunais a implantar a ouvidoria da mulher no ano passado. E é um avanço. É um avanço hoje... Já legalizado, previsto em lei, recomando Poder Judiciário, regulamentado por resoluções do Conselho Nacional de Justiça, de forma que nós temos o um amplo aspecto jurídico e legal para dar suporte a essas informações, a essa transparência da administração. Estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo com o desembargador Ouvidor do TRT de Mato Grosso. É, desembargador, para a gente finalizar, para ouvinte que está no seu carro, enfim, em casa, seja onde for, ouvindo a TRT FM, e quero utilizar da ouvidoria do território de Mato Grosso para fazer alguma demanda, né? para demandar alguma coisa, ou uma sugestão, um elogio, enfim, uma reclamação. Quais são os canais? Como é que ele pode entrar em contato conosco para fazer essa demanda? A gente busca sempre estar em contato com o, o cidadão, com o é interessado, com o todos aqueles que têm interesse na prestação do nosso serviço. Né? Nós temos aqui do Saguão do Fórum, a... Acesso fácil, né? A ouvidoria física, que pode vir pessoalmente. Aqui em Cuiabá? Em Cuiabá. Nos fóruns também nós temos formulários, nós temos formulários eletrônicos, em papel, nós temos o telefone da ouvidoria, que também é o WhatsApp, temos 0800, e temos também a sala passiva, né? no, no, no, no link do tribunal. Então, o, o, o, o acesso é muito fácil. muito fácil. Se você tiver dúvida, pode procurar o site do TRT, não é isso? O site do TRT. E o e-mail também, que lá tem o e-mail para passar eletronicamente. Eu vou deixar aqui o endereço do portal do tribunal, que aí fica fácil do cidadão, se precisar, entrar no portal do TRT e aí lá fica como canal para aglutinar os canais de comunicação. É o trt23.jus.br. Clicar apenas no banner ofidoria, ofidoria e lá é terá lá todas as informações para você acessar e, se precisar, demandar a unidade que hoje, agora, final do ano, 20 anos. Desembargador Tarcísio, para finalizar, qual a mensagem que você deixa para o cidadão neste momento de aniversário da ouvidoria, completa 20 anos, e próximo agora ao dia do ouvidor, no dia 16 de março? Hoje a gente fala muito em democracia, né? e a democracia só fortalece com a participação do cidadão. O cidadão tem que não só votar no dia de eleição, mas participando, vendo os gastos públicos, em todas as esferas de governo, dos tribunais, de qualquer órgão que peça serviço público, que gere o orçamento público. Então, esses serviços, esse acompanhamento é uma obrigação do cidadão. E nós somos o um instrumento para que o cidadão possa exercer efetivamente a sua cidadania. Tá certo. Conversamos então com o desembargador é, ouvidor do TRT de Mato Grosso, Tarcísio Regis Valente. Quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no TRT Entrevista. Eu que agradeço. E assim terminamos o nosso bate-papo. Se você quiser rever essa entrevista, acompanhe no nosso YouTube. O endereço é youtube.com/barra-tt-mato-grosso. Você também pode ouvi-la na Rádio Agência TRT, acessando o site do TRT de Mato Grosso, o www.trt23.jus.br. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece aqui, na Justiça do Trabalho, em Mato Grosso. Até logo!